A natureza é muito mais inteligente do que você pensa. Lá tem muitas outras coisas no sol que eles nem descobriram ainda. Por exemplo, se eu estiver andando com o pé no chão, cabeça descoberta no sol, eu faço uma conexão, a, a maior reserva de elétrons livres na natureza é na crosta terrestre. Você não sabe o, o bem que faz para a sua saúde se você colocar o pé na areia. Você não tem ideia. Você não é tem mesmo, ideia. Né? É. Gente, eu não coloco o penarim ah. Ainda mais é. com esse sapato. Se você andar com um sapato, com solado de... de, borracha. de, de não, não, digo de couro, você não absorve um pouco. Mas com de borracha não, não. não bloqueia. Então...